Já não... colocou. Nós estamos, on... Nós estamos online agora, tá bom? Ah, beleza. Então Olha, vamos lá muito, então. Gente, muito obrigado. Uhum. Pode falar. boa noite a todas e todos. Eu sou a Guida Calisto, coordeno toda quarta-feira essa live que chama Guida Entrevista. Na live de hoje, né, nessa entrevista de hoje, eu tenho a honra de é, entrevistar, conversar o Manuel Rosa Bueno, que é o nosso convidado. Boa noite, Manuel. Tudo bem? Boa noite. Obrigado por me receber aqui, né? E dar a oportunidade para gente conversar um pouquinho sobre essa questão tão importante aqui em Campinas, que é a preservação ambiental, que é que é também uh, algo que nos preocupa a nível nacional, mas que nós temos, precisamos prestar atenção aqui a nível do, do nosso município também, até porque as ameaças são muitas, são muitas. e nós temos que estar é, tá dando conta disso daí. Muito obrigado a você, a oportunidade de estar falando também sobre o, o, o nosso parque que a gente defende que seja criado, que vai ser uma maravilha para todo mundo aqui em Campinas. Então <risos> e, tá, Manuel, vamos... É. É, antes de eu passar a palavra para você, para você começar a falar sobre o tema de hoje, eu quero primeiro, é, bom, agradecer, né, a sua participação, né, a sua disponibilidade de estar aqui dialogando com a gente sobre o tema Parque Rio das Pedras, projeto e perspectiva. Mas, gente, eu já conversei um pouquinho com ele aqui, em off, aqui, antes da gente entrar online, e ele me disse que ele pode, sim, debater com a gente sobre outros pontos né, da questão ambiental, até porque o Manuel Rosa ele é um militante ambiental, então, assim, tem muito acúmulo, né, além de coordenador do movimento Pro Parque Rio das Pedras, que a gente precisa entender o que é esse parque, aonde fica esse parque, né, quais que são as perspectivas, do projeto, por que a defesa desse parque, então, além da gente debater isso tudo, nessa né, um, uma horinha de, de live que a gente tem, ele também falou que ele tem disposição de, de debater outros temas, né? Que está aí, né? Muito Relacionado. temas, é, relacionados, né? E com o momento ou atual, não. né, Manuel? É, ou não. Mas que faz, tudo, é, faz muita diferença nesse momento atual, né? A gente está vivendo, como o Manuel falou, é um, um avanço aí, assim, enfim, de, é, de ataque à vida mesmo, né? E a questão ambiental, ela está ela inserida nesse contexto. Mas antes de eu passar a palavra para o Manuel, dizer o seguinte, primeiro que esse blog, oh, que essa live está sendo transmitida pela fanpage da Guida, que é uma página no Facebook, tá? Então, se você quiser... Curta a página, é, comente, dê um retorno para a gente sobre o som, sobre a imagem, que a gente vai, vai melhorando aí, tá? Faça perguntas, que assim que o Manuel der um tempinho aqui, a gente coloca as perguntas também e a gente vai interagindo aqui, tá? Caso você não seja inscrito no Facebook, não tenha né, a conta no Facebook, você pode acompanhar também, pelo blog da guida.net.br, tá? Então, você pode acompanhar também pelo blog, e aí a gente também pede para pede você curtir, compartilhar, porque, gente, esse é o um tema, a gente sempre tem sempre falado, né, que a gente precisa é, aprofundar mais no tema ambiental. A gente vive numa cidade, hoje a gente já faz dois, dois anos praticamente já, que a gente está presenciando aqui obras de corredor de ônibus em duas regiões, obras que não acabam, e como que essas obras interferiram aqui no, na nossa cidade, no nosso, no nosso meio, né, no nosso meio ambiente, no nosso, nos nossos territórios. Então, isso tem tudo a ver com a questão ambiental e também tem tudo a ver com o direito à cidade. Então, é um tema muito pertinente, tá bom? Então, deixa eu parar de falar, porque a entrevistada aqui não sou eu, e eu quero agradecer e já pedir para o Manuel voltar outras vezes aí. Manuel, é com você a palavra. Pode, sinta-se é, Inicialmente, eu queria dizer que a gente vive um momento muito crítico na né, questão ambiental no Brasil inteiro. Né? E, aliás, no mundo inteiro. Né? Nós estamos aí com a questão é, do aquecimento global. Nós estamos vistos, aliás, muitas consequências negativas desse aquecimento global. É, nessa nessas queimadas todas que a gente vê, não só no Brasil, nos Estados Unidos e em toda parte do mundo, né? E aqui em Campinas, especialmente aqui em Campinas, nós estamos com a, as, as, a, a APA, a área de proteção ambiental é, de Campinas, queimando, e não há quem queira socorrer de, da parte da, das entidades públicas, né? Nós precisamos preservar o nosso meio ambiente, até porque é, é, essa, é, também as pandemias que nós temos atualmente tá, têm um, como razão principal né, a, a questão do avanço da, da cidade, das, das áreas agrícolas, para dentro das áreas naturais onde viviam animais que eram hospedeiros dos dos vírus. E esses animais acabando sendo mortos, não só por essa expansão, mas também pelo aquecimento global, acabam pulando para o ser humano. Então, a previsão da Organização Mundial de Saúde é que haja cada vez mais vírus e um deles pode ser o último para nossa espécie. Né? Então, nós precisamos preservar o meio ambiente né, para parar o aquecimento global e para também é, nos preservarmos como é, seres viventes aqui na face dessa Terra. Né? O aquecimento global, que pode, inclusive, transformar o. o nós temos aí pouquíssimos anos à frente para poder fazer alguma coisa é, antes que um ponto de irreversibilidade do, da, dessa transformação do clima aconteça e a gente já não consiga mais fazer mais nada, porque quanto mais quente, mais é, outros processos desencadeia para que a gente tenha esse problema. Isso para falar do aspecto geral da coisa. No Brasil, nós temos muitas queimadas, né? são queimadas que poderiam ser é, mais bem é, é, é, tratadas, nós temos aí um, um contingente enorme do exército, a gente poderia estar utilizando isso para poder apagar esses incêndios, estão destruindo Todo, todas as, as matas no Brasil, e nós precisamos dar conta de, é, até para uma questão assim de, de, de, de, de, do mundo de negócios mesmo, nossa, as nossas exportações estão arriscadas a não continuarem, a, a não, nós não serem aceitas, por exemplo, em mercados como na Europa e até os Estados Unidos, dependendo da eleição que haja aí, nós podemos ter um presidente um pouco mais... É, ligado a essas questões ambientais, né, e que possa dizer, não, nós não queremos mais tratar é, de importar é, qualquer produto agrícola de um país que não preserva o seu meio ambiente. Essa é, é a questão do meio ambiente está na, na, de primeiro, a primeira ordem. Nós, antes de mais nada, nós temos que cuidar do meio ambiente, porque, senão, nós não vamos ter mais condições de cuidar de mais nada, né. Então, é, no Brasil, a gente precisa preservar isso. E em Campinas, nós precisamos também dar conta de, de todo de toda a ameaça que nós é, estamos sofrendo. Só, só para você ver, Guida, Guida esse, esse ulti, essa última administração da, da cidade de Campinas é, foi a administração que mais danos causou ao meio ambiente, tá? em toda a história de Campinas. Nossa. Por quê? Porque eu, eu, eu sou capaz de afirmar isso. Houve um processo, um processo do plano de, de, de, de revisão do plano diretor de Campinas. O plano diretor, como todos sabem, ele é. determina quais são as linhas de desenvolvimento, o que, que vai ser feito no futuro para para Campinas, e o que que deve, é, quais são as linhas que vão dirigir, que vão é, direcionar esse desenvolvimento da cidade. Né? Uma das coisas que foram é, de, debatidas, e inclusive aqui em Barão Geraldo, é, foi, é, foi objeto de debate é, em sessões bastante acalentadas, que a prefeitura é, promoveu aqui, porque o a prefeitura tinha a obrigação de consultar a população aqui né? e o fez, mas só de forma é, para cumprir a legislação. Tá né? Mas, é, porque existe uma lei federal que diz que, para se fazer uma revisão do plano diretor, é necessário se consultar a população de Campinas. Né? E, nessa, nessa consulta, avaliou-se que 92% da população eram contrários àquilo que, se chamava, que é, é chamado de expansão urbana, ou seja, que os limites das cidades, limites, na, na, na, no município de Campinas, ou de qualquer município, há, existe a área rural e a área urbana, e entre eles existe o limite da, do perímetro urbano. A expansão urbana é quando você move esse limite, esse perímetro urbano, para dentro das áreas urbanas, Rurais. Né? E uh, aqui em Barão Geraldo, e eu acho que em toda Campinas, aliás, houve uma enquete no site da prefeitura que disse em toda Campinas: a grande preocupação da população, 92%, no próprio site da prefeitura, diziam que não queriam a expansão urbana. Por quê? A expansão urbana significa a morte dos nossos animais silvestres, significa. A, a, a não termos mais a segurança hídrica, porque nós vamos estar acabando com as nossas é, a, nascentes, os nossos riachos, né, impermeabilizando essa área. É, a questão da segurança alimentar também da cidade, né, é, é, a questão é, da poluição. Né, e é, a expansão urbana significa um encarecimento de toda a operação da prefeitura, uma vez que, para as novas áreas, vai ter que levar escolas, ruas, esgoto, água, luz, linhas de ônibus, tudo mais, para muito mais longe, quando a gente tem espaços vazios nas cidades, muitos espaços vazios, que já são servidos de todos esses serviços aí, e que não precisam é, grandes investimentos da prefeitura. Então, toda vez que a prefeitura resolve que vai é, expandir o perímetro urbano, ela está encarecendo é, a sua operação né? e, e está beneficiando somente aqueles que querem ah, fazer uma exploração imobiliária da área. Né? E aqui em Campinas, então, havia uma... uma, uma é, Unanimidade, né? É, pelo menos aqui em Barão Geraldo, mas 92% em toda Campinas, de que a gente não deveria fazer a expansão, expansão. urbana. Pois a prefeitura fez uh, que não estava ouvindo, tá? E transformou toda a área rural em uma área chamada macrozona de, de desenvolvimento ordenado. Primeiramente era chamada macrozona de expansão urbana, mas Aí o pessoal fala, isso vai pegar mal, não é possível que vocês estejam colocando expansão urbana no nome da nova, na nova área. Expansão urbana é uma coisa que não se defende nunca. Uhum. Aí mudou vou para macrozona de, é, de desenvolvimento ordenado. O que significa isso? Que toda a área rural atualmente ela pode, a, sob é, demanda do, do, do, do proprietário, é ser transformada se a prefeitura assim achar bom tá numa área rural né uma área urbana isso significa um grande ganho para o proprietário porque toda vez que você transforma uma área rural em área urbana essa área se valoriza cerca de 20 vezes porque porque numa área rural o mínimo módulo rural é aqui em Campinas 60 mil metros. Ninguém vai comprar 60 mil metros para construir a sua casa. Uhum. Tá? Mas, quando você transforma essa área em área urbana, você permite que ah, o, a, exista uma exploração imobiliária da área. Né? Você possa é, lotear aquilo, é, parcelar Sim. em áreas de 150, 500 metros, que aí as pessoas podem comprar. Então, quando você faz isso, é, o valor da terra sobe tremendamente, tá? mas não existe justificativa é, social para essa expansão, uma vez que nós temos grandes áreas dentro da cidade que ainda não foram ocupadas e que podem ser ocupadas. Nós precisamos preservar a nossa área rural por todas a, por toda a importância que ela tem, né? e é, não existe justificativa nenhuma para transformar essa área que é da Fazenda Rio das Pedras atualmente, né? ou qualquer área rural né? em área urbana atualmente. Né? Nós lutamos contra essa coisa que virou um balcão de negócios da prefeitura, porque uma vez que ela é ela, ela que tem que julgar ou não a, a, a conveniência de transformar uma área rural em urbana, a coisa pode... É, é, a prefeitura pode sofrer, é, pressões né, é, de diversos tipos da, da, da, da, do interesse imobiliário na cidade. Né? Sim, sim. A garância é muito grande né? e, na verdade, a, os interesses imobiliários são, sempre foram os grandes financiadores de campanha no Brasil inteiro. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado porque essas áreas uh, que nós temos ainda de, de mato não podem não pode jamais sofrer uma transformação em áreas rurais sem uma justificativa que seja válida. E essa área que nós temos a intenção de transformar em área de parque é uma área que tem uma importância muito grande, ela fica ali, quem conhece Barão Geraldo bem conhece a estrada da Ródia, cujo é nome oficial é Albino José Albino é, é, José de Oliveira, tá? ninguém chama, chama Estrada da Rode, que vai até a Estrada da Rode, e ali, mais ou menos em frente à paneteria de Capri, do outro lado da, da, da estrada, assim, tem aquela área, é, aquela mata. Yes. É, assim, Aquilo lá é a Fazenda Rio das Pedras. Então, ela vai dali até atrás da, da Vila Santa Isabel, né? e também ela faz é, limite ali com o condomínio Barão de Café e atrás lá atrás com o Jardim do Sol, né? Uhum. Então é uma área de 465 metros quadrados, é 465 mil metros quadrados. quadrados, 465 uhum. hectares, portanto, né? que tem o maior lago de Campinas, uhum. olha mais ou menos umas três vezes o lago de no Taquaral né e Imagina um lago desses que a gente a população toda poderia né, você dentro de um parque poderia estar ali admirando né? dentro de um condomínio não, não, é, não seria justo né então claro. é o maior lago de Campinas nós precisamos preservar esse lago precisamos ter com ele como uma área é, preservada é, para os milênios à frente para muitas e muitas gerações, né? tem as matas, são matas tombadas pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Arquitetônico, Histórico e Cultural e Ambiental de Campinas, são né? é, então, é, matas que são, são é, matas originais, que são, são é, algumas já foram é, plantadas, tem até uma área de pinheiros também muito bonita, que são plantadas, mas são áreas são protegidas pelo Condepat de qualquer jeito. E o maior conjunto histórico arquitetônico de Campinas, tá? Então é uma área que já pertenceu aos barões do café, né? E também foi uma área onde sofreu muito. Aqui Campinas era famosa por pelas pela escravatura. Foi um dos últimos lugares a, a, ser, a, a a, a ceder né, a abolição da escravatura, e aqui a, a, o sofrimento do, dos escravos Sim. era muito grande, né? Sim. E, e inclusive dizia assim ah, ao escravo, se você não se comportar bem, nós vamos te mandar lá para Campinas, e quando falava em Campinas, lembrar na fazenda Rio das pedras era uma coisa é, então lá que era o espaço é, é, lá era um o espaço dos castigos é, mesmo é. mas tudo isso tem que ser preservado tudo é toda essa nossa história e, e não existe um povo que é, que vá para frente que consiga ver é, que que destino ele deve tomar se ele não olhar para o passado e ele não olhar as suas origens e aquilo que ele fez de certo e de errado lá no passado. Né? Sim, é preciso sim. que essa, esse patrimônio histórico seja, é, é, seja acesso, tenha acesso, né? é, ter acesso ao prefeito, à, à população para que conheça. Esse casarão, nós temos lá um casarão de 1.200 metros quadrados, mais ou menos de espaço, poderia ser um belo museu, um local é, de, de, de, dedicado às artes, à cultura. Né? Uh, tem a atulha também, uma grande área onde eram é, guardadas as coisas e tudo mais, e, e aquilo lá pode ser utilizado para oficinas né, de, de diversos tipos, né? e é, o casario de colônios, que, de colonos, que é um, um casario também tombado que precisa pode ser utilizado para uma série de coisas ali e, e precisa ser preservado porque agora ele está desmoronando por falta de cuidados. Né? É, as, as plantas estão invadindo e tal, precisamos preservar aquilo lá, porque é parte, já é parte mesmo que aquilo seja transformado em área privada, continua sendo parte do patrimônio histórico-arquitônico de Campinas. Então, precisamos preservar aquilo lá. E uma outra coisa que tem de muito importante nessa área né, é que ali passa um corredor ecológico dentro da fazenda. O que é um corredor ecológico? É uma área de, de trânsito de animais que saem lá da Mata de Santa Genebra tá? e passa por ali. Naturalmente, eles passam por ali porque eles vão se conectar a outros segmentos de mata que existem a, até chegar se a, a, a outras áreas de preservação da região metropolitana de Campinas, entre elas a APA, de, de, de Souza Joaquim Regídeo, ali também do, do Shangri-La, né? e é, uh, também outras uh, áreas como o mini Pantanal de, pa, de Paulínia, a mata lá de Cosmópolis e tal, esses animais transitam e precisam dessas áreas abertas para poderem chegar. Se a gente construir ali um condomínio, uma coisa assim, bloqueia o caminho, os animais não podem mais passar e morrem, morrem Nossa. porque na Mata de Santa Genebra não existe um espaço suficiente. E, aliás, haveria a tal chamada endogamia, que é o cruzamento de animais da mesma espécie. Né? Uhum. E aí isso causaria grandes problemas para gerações futuras desses animais. Né? Manuel, e... quais são os animais que tem ali? Eu quero que o povo Olha. saiba. <risos> para quem não sabe, eu quero que o povo saiba. Então... E... Por incrível que pareça, uma coisa que, que, que, que a gente acho, se admira muito é que lá ainda existe a onça, tem onça farda lá dentro. Ai, né? gente. Tem a onça farda, tem, é que é um animal de grande importância porque ele está no topo da, da, da cadeia alimentar. Significa é que ele não existindo, existe um desequilíbrio em toda a cadeia alimentar, alimentar que vai causar grandes problemas para toda a vida silvestre animal. Então, ele serve, a onça serve de, de, de, vamos dizer, de limite, por exemplo, para os uh, outros animais que, que a onça come, né? Uhum. Então, é, tem lá também, e aliás, a onça é a menina dos olhos, era, né? A menina dos olhos do ICMBio, que é o órgão regulador das, das áreas... É, é, preservadas né, no Brasil e tudo mais, porque lá é, tem ali uma importância muito grande. Então, se você fala que você vai é, cortar o caminho da onça, tem então, o caminho das zona o, o corredor das onças, chamado corredor das onças, né? vocês podem conversar com, com a, ambientalistas que fizeram esse estudo, né? passa por dentro da fazenda. Se você fosse cortar ali, esses essa, animais todos morreriam. Quais são? A onça, o cachorro do mato. Nós, agora, recentemente, descobrimos que temos ainda lobos guarás, esse lobo que está agora na nota de R$ reais que é extremamente é, valorizado agora, esse animal, né? pelos R$ reais a nota com mais, mais, maior valor do Brasil. Ele é, é, uma, é um animal que está na região de Campinas, que voltou à região de Campinas. Nossa, é preservado, gente. Preservado. Né? Cachorro do Mato, Jaguatirica. É, nossa, temos muitos animais aí. E muitos deles ainda convivem com a gente diariamente. Aquele gambazinho está aí. Sim. É, é, é, o, os, os, é, o porco espinho. Né? uma série de animais. Tem, ah! de macacos, de bugio, né? tem uma série de animais ali que precisam desse trânsito é, dentro da, da mata é, da fazenda Rio das Pedras. Então, por, por essas quatro razões, Guida, ser o, uh, o maior lago de Campinas, ter o maior conjunto histórico arquitetônico de Campinas, ter é, essas matas tombadas pelo Condepaque, e ter ali o corredor ecológico, por todas essas grandes razões, né, é, é, é, é, torna-se uma área única e de suma importância que a gente venha preservar aqui em Campinas. Além do mais, é uma área que, quando a gente, quando eu entrei lá, faz uns... Deixa eu ver. Meu filho maior tinha três anos de idade, agora ele está com 33. Nossa! 35 faz 30 anos pela primeira vez. Eu olhei aquilo lá e falei isso aqui é, é um santuário é, ecológico, é um lugar muito bonito que a gente precisa preservar. E desde lá eu já pensava, poxa, isso daqui algum dia poderá ser destruído pela ganância imobiliária. Sim. Seria bom, né, que a gente pudesse preservar. E ao longo do tempo eu sempre pensava nisso e acabamos que Fala, ah, então, vamos tomar isso nas nossas mãos, já que né, não tem mais ninguém que faça isso. Então, a gente começou esse movimento para criação do parque e minha surpresa foi que muita gente chegou né, para mim e falou, Manuel, eu sempre pensei nisso, sempre pensei que essa área precisaria realmente ser preservada, precisaria ser é, preservada. Né? É, muito bem. Outra, oh, oh, obrigado aí pelas, pelas, pelos parabéns, né? Eu não cheguei a ver Wanda Conte. Quem falou antes, parabéns, Wanda Conte. Obrigado, Wanda. Ah, é que deu uma congelada a sua imagem. É. <risos> Mas, Depois... Manuel, olha. Ó... Fala. Bem rapidinho, porque você, você acabou me instigando aqui. Então, então assim, porque quando. É, eu não conhecia o projeto, eu já ouvi falar muito vagamente. É. O que, que eu é, ouvi falar muito é a discussão do plano diretor né, no ano passado, ou, no, ou em 2017 ou 2018? 2018 ele, ele, ele foi concluído em 2017, no final de 2017. 2017. Isso, é. é eu eu assim ouvi muitos assim, muita muita queixa muita reclamação né principalmente dos, dos ambientalistas dos, dos, dos militantes né do, mov do movimento ambiental enfim é, é assim denunciando muito o que aconteceu no debate do plano diretor isso isso eu acompanhei a outra coisa é assim quando falava do parque para mim eu achava que era um parque o que você está falando, assim, um parque é, que eu estou falando para você, para quem não é militante ambiental como eu, assim, é óbvio que eu defendo a bandeira, lógico, mas assim, não tenho esse acúmulo do, do, do debate que você tem. Quando, e, e olha que eu defendo as áreas de lazer, parque e tudo, né? Não é, não é essa questão. O que eu estou falando, assim, eu achava que era um espaço mesmo de parque e tal, mas não é. Isso é muito mais além que isso, né? É, é um eu, parque, eu é um de parque parte... que vai servir e é uma área que vai servir não é uma questão só local ali de Barão Geraldo é uma questão do município é ou é ou, é outra dimensão né é outra é, olha só guida essa área com 465 hectares se fosse criado em toda a área seria o segundo maior parque do estado de São Paulo tá Nossa. seria é, tem o um parque ecológico do Tietê que é muito grande mas é uma área é, veja é uma área que não tem, desculpa o pessoal de lá, não tem os atributos, que tem a área da aqui. fazenda das pedras. Né? Não tem a beleza que tem aqui, não tem o lago que tem aqui, não tem a, a, a parte histórica cultural, é, cultural que tem aqui, não tem as matas que tem aqui. É uma área que foi preservada porque fica ao longo do rio Tietê e como não havia interesse imobiliário, o Estado resolveu criar ali uma área de uhum. preservação Uhum. Uh, eu acho importante, sim, e eu não quero contestar a, a importância ambiental dessa área, com certeza. Mas eu quero dizer que é, a área daqui também tem muita importância, e é, essa área é, é, não é só importância para Barão Geral, de jeito nenhum. Sim, e também sim. não é só para Campinas, é uma área que tem importância é. para toda a região, Metropolitana é, de Campinas. Você... É uma quando área... você fala desse corredor, né, desse corredor <risos> ecológico que os animais transitam, gente, isso é um crime. é, não é um crime. É. E olha só, é, é, eu é, gostaria também que, é, saber, de falar que, durante o processo do plano diretor, que todo mundo foi favorável à criação, havia aqui na região de Barão Geraldo, que a gente conhece aqui, o que o, que, que o negócio pegou mais fogo aqui? Porque, justamente, é, as pessoas conhecem a área e sabem que aquilo lá é o coração de Barulho Geral, o coração do ponto de vista ambiental, o, o coração do ponto de vista é, histórico. Né? E, se aquilo fosse acabado, haveria grande, grandes malefícios para cidade, a cidade de Campinas como um todo, e para a região de Marão Geraldo, principalmente. Por quê? Ali cabe cerca de... É uma área tão grande que, se vocês verem no mapa, ela, ela é maior, um pouquinho maior do que a da Unicamp, por exemplo. Né? É, se aqui, ah, isso, considerando a nova área da Unicamp, que também foi comprada, chegando até lá, a Estrada de Murchi. É uma área é, que tem... É, tem uma, uma grande área e precisa, precisa de, de, de, de, de, de, de se entender que se ali fosse ocupado com uma exploração imobiliária, nós teríamos cerca de 120 a 130 mil pessoas a mais em Barão Geraldo. Você imagina tá? é, estrutura? uma região que tem 65 mil a 70 mil pessoas atualmente, se fossem adicionados a esses 65 mil, 120 a 130 mil pessoas a mais. Né? Triplicaria a população de Barão Geraldo sem nenhum planejamento. Planejamento. Sem nada de... Né? Só para favorecer... A especulação a, imobiliária. Um grupo imobiliário, né? um proprietário. Mas a gente também não quer... Veja só, nós também não queremos... Ah, Existe aí uma falácia, é, inclusive divulgada por blogs e sites e tal, de que nós queremos a desapropriação dessa área. Nós não queremos a desapropriação dessa área. Tá? Nós também não queremos comprar essa área, porque nós não temos dinheiro para comprar essa área. Qual que seria a nossa negociação? É, como eu já disse, quando a gente transforma uma área rural em área urbana Aquilo lá, é, toda a área rural transformada em área urbana, se multiplica por 20 em termos de valor imobiliário. Mas, como aquilo lá não tem justificativa atualmente para ser transformado em área urbana, então, a gente poderia negociar. Ou faz-se, deixa-se aquilo lá como está, como área natural, né? E ninguém vai querer comprar essa área para construir uma casa em 60 mil metros, como é que, né? é. Ou e aí vai ter que se esperar um outro momento uh, no plano diretor futuro e tal. Isso se for um governo, é, um governo, vamos dizer assim, que respeite né, a essa questão da justificativa social para transformar uma área rural em urbana. Se for assim, só haveria justificativa para a transformação dessa área em área uh, urbana daqui uns 30 anos, quando o crescimento da cidade já tivesse ocupado as áreas vazias que existem dentro da cidade. Sim, ou sim. então os proprietários poderiam então, negociar. Nós podemos pegar uma parte dessa área que não tem nenhum interesse é, paisagístico, histórico-cultural, é, nem é, ambiental, e, né, é, de qualquer maneira, ou que essas, essa área, que é, um, um, é uma área de descampado, ali, dentro da fazenda, corresponde a cerca de 25% da fazenda, que essa área, sim, possa ser transformada em área urbana, é um grande negócio para os proprietários. Tá? No entanto, os outros 75%, que tem o casaril, que tem as áreas de, de, de, de mata, que tem o lago, que tem toda aquela beleza seria transferida para a prefeitura na condição, aí sim, de ser utilizada para, é, para a criação de um PAC. Isso tudo feito sob o crivo da população, dentro de uma audiência pública, fazendo sim. com que a população aprovasse essa essa transferência. Esse né? projeto. Isso seria é, interesse do proprietário se houver ali no futuro, se nós tivermos um prefeito honesto, porque ele vai dizer, não, essa área não pode ser transformada em área urbana, a não ser que haja uma contrapartida. Sim. tá? Se for um, um, um prefeito qualquer ligado aos interesses imobiliários, ele vai dizer, não, eu vou transformar isso em área urbana e o que também a gente aí então eu acho que é possível a gente fazer essa negociação sim, vamos torcendo para que Isso. o prefeito que, que acate a vontade da população e que lute e que eh, faça aquilo que é do interesse da cidade como um todo, da região metropolitana como um todo né? claro né Bom, isso nossa, é... eu fiquei assim... Ai, gente, isso tem que ser, tem que, tem que ser denunciado. Não dá para deixar acontecer isso. Não é, dá. Essa, essa questão seria... É, por isso que eu digo que é o maior retrocesso ambiental da história de Campinas. No... É, essa, você esse, confirmou esse novo, esse... esse novo plano, esse plano esse diretor aí. Esse novo plano, aí, o plano diretor. Nossa, que absurdo. Bom, e aí, toda é... vez que a gente coloca, Guida... A, que nós precisamos transformar aquilo lá em área é, para o, o parque e tudo mais a desculpa da prefeitura a, para os meios porque a gente sai em reportagem saímos sim, aí diversos olha só é, é que não existe dinheiro para transformar aquilo lá em parque eu eu, eu fico nossa eu já cheguei para eles falo olha falei já com o secretário lá falei com não precisa de dinheiro, não precisa. Tá? Precisamos, sim, transformar aquilo lá, uma parte em área ur urbana, e o resto a gente vai, com certeza, receber em troca para é, transformação em área de, de, de parque. Então, não precisa de dinheiro, até porque a manutenção também... A gente já teve conversas prévias aí, ainda precisam ser confirmadas. A Unicamp falou, olha, uma vez que a gente tem uma posição da, prefe... da prefeitura, nós queremos contribuir para a preservação do parque, a manutenção claro. do parque, porque a Unicamp tem é, maquinários, tem uma grande estrutura para manutenção da área, E pode ser um isso, pode é até utilizar a universidade pode, né? Gente, Exato. não, a é falta de, utilizar... de vontade política, só é, é isso que resume, é falta de vontade política, não tem nada a ver, não tem nada a ver com... É. Né? Porque... Aí, pode falar. E aí a gente precisa é, utilizar... A Unicamp tem grande boa vontade nessa, nesse sentido, a gente já conversou e tal, precisa dar o do ok da prefeitura, só isso, claro. dizer, olha, nós, nós, nós queremos... E aí, quanto à implantação do parque, como é que a gente vai implantar os caminhos, né, iluminação e tudo mais Bom, isso daí nós temos com certeza muitas contrapartidas é, é, de, de, de impacto ambiental que empresas é, de Campinas e até de, de Paulínia que a gente pode fazer um parque metropolitano se a gente conseguir avançar alguns metros até chegar, porque ali é a questão de 50 metros para chegar no limite de Paulínia se a gente conseguir encostar ali né? mesmo uma uhum. faixa. Na, na em Paulina, a gente já, já justifica o recebimento de é, contrapartidas de de sim, compensação sim. ambiental é, de Paulina, que tem grandes a, passivos que lá tem, de, é... de compensação Não, ambiental que é... podem ser utilizados no parque, né? Então, a gente tem é essa, qualquer coisa, é, qualquer é... coisa menos interesse mesmo, né? Eles, né? Não uhum. justifica. Manuel, a gente tem um monte, algumas questões aqui na página. Eu vou pedir para o nosso William aqui colocar para a gente aqui para a gente ler e lendo aqui. William falou o seguinte, ó, eu desconheci esse corredor. Temos a tendência de ver a mata saiu, William. Não sei por que saiu. Temos a tendência de ver a mata Santa Genebra como um bioma e é e fauna isolados. É excelente. Bom. Essa aí, é, a questão. É, aí, aí, é, é a continuação. Manuel, esse descaso com a questão ambiental na gestão Jonas vem desde o primeiro mandato dele ou é algo recente? É, estaria isso também relacionado com a linha do governo federal é, da, era, da era Salles? Vamos ver Olha. mais uma questão? Deixa eu pegar mais uma, senão a gente não consegue responder. Ó, aí a, a Wanda falando. A Wanda Conte falou o seguinte, isso não seria ponto para exigirmos no programa dos candidatos a prefeito compromisso de preservação? É Beleza. uma questão importante. A Wanda continua falou o seguinte, o que a Câmara de Vereadores pode fazer para contribuir com a preservação? É uma pauta, né? É uma pauta importantíssima de defesa aí, né? Sim. Tem que colocar mais uma? Só, só mais uma. Acho que tem uma do, do Ronald... For, é, Fernando? Tu, ou não? Que fala mais ou menos? Coloca aí, William, ou eu leio aqui pela página? Não está achando? Eu, eu tenho ela aberta aqui, ó. Fala o seguinte, ó: temos realmente que lutarmos pela preservação, a começar por nossa cidade. Por quê? Se depender desse governo que está aí, estamos lascados. Não consigo esquecer da fala. A gente vai passando a boiada. É isso. Olha, Pode falar, Manduel. Com relação ao descaso, né? se isso vem do primeiro mandato, do segundo mandato, isso é uma opção política, né? É uma opção desde já, é uma, é uma, é uma posição que o, o prefeito tem. Se nós vamos ver, se, vamos ver, por exemplo, muita gente falando, mas como assim se nós não temos. Nem as nossas praças e os outros parques conservados estão tudo jogados, está tudo mal conservado. É, por que, que a gente vai criar mais um aí para ter mais dor de cabeça? Nossa. Mas olha, isso é uma opção política, os prefeitos... É. você fala, por exemplo, é, Curitiba, né? Curitiba tem enormes parques... E, por uma questão, até é, foram criados e agora precisam ser preservados. Então, existem muitas formas de você criar um consórcio de, de, de manutenção, que claro, é, é, claro. coloque muitos, muitos players ali né, é, para a conservação do, da, da área. E existe sempre recursos. Uma cidade que tem bons parques significa uma cidade com qualidade de vida para sua população e isso atrai uh, novas empresas também. Eu não estou defendendo que Campinas deveria se crescer mais e mais com novas empresas, mas com certeza isso atrai empresas boas que queiram contribuir com, uh, com o crescimento, uh, com a preservação do meio ambiente e com, uh, uh, uh, uh, com essa, essa parte ambiental da, da cidade. Né? Também uh, falou quem foi, falou, o William falou que, é, que que ele falou mais ah, sobre é. a questão do federal, ser é federal... Se é, se... Da era Salles, e o Ronald uh, também falou, da passar é, a boiada. Olha, todos nós que somos ambientalistas de verdade, sem querer uh, questão, uh, puxar para uma questão partidária, não tem nada a ver com questão partidária, tem a ver, sim, com, a, com as demonstrações, tá? as falas né? de toda a equipe governamental federal, né? que tem afirmado que no Brasil não existe queimadas, por exemplo. Né? Como assim? Como não existe queimadas? Né? E que no Brasil que as matas estão sendo preservadas, que... Isso não é verdade, todo mundo sabe que não é verdade. Né? Então, os ambientalistas estão muito preocupados, e não só no Brasil. Né? O Brasil é capaz de sofrer sanções econômicas no exterior por conta da falta de preservação do meio ambiente. E, então, a gente precisa, sim, essa é uma questão. É, se está conectado, se o Jonas está relacionado com ele, Olha, existe uma, uma opção aí que, que é a opção de não valorizar a questão ambiental. Isso é um fato é, que coincide com a administração federal. Não, não acho que seja caso de eles estarem combinando isso, mas com certeza é a mesma opção. Né? É a mesma opção, né? É, é a opção de, de continuar não preservando a vida, né? É, é isso. resumo nisso, né? É. É... E a questão do corredor? A questão de dizer, não conhecer o corredor? O corredor, sim, é um projeto é, muito falado por todas as administrações, né, pelo menos de um tempo para cá, mas que não foi com, não, não, não implementaram ainda. O corredor é importante que nós construamos pontes verdes. O que são pontes verdes? Ou túneis, que passem por cima das estradas das avenidas, muito movimentadas porque esses animais precisam ter a, a, a, a, o trânsito facilitado, para não morrerem atropelados por aí. Né? Então, nós precisamos é, que essas espécies possam é, é, sobreviver, que haja uma garantia, garantia de sobrevivência deles, porque são muito importantes para toda a questão ambiental. Né? É, Barão Geraldo sofre, vai sofrer, uma grande perda né, se é, a gente que... Agora, por exemplo, nós estamos... a opção do governo Jonas também, só para a gente falar. Eles estão acabando com a APA de Campinas, que é a área de proteção ambiental. Né? Agora, não só com as queimadas que tem lá recentemente, mas eles construíram a extensão de uma avenida, Avenida Mackenzie, que ia até o shopping é, Iguatemi construíram para dentro da, da mata, da, Ata, da APA de Campinas, dizendo que bom, não tem muito para que a gente construir, mas eles gente vai construir de qualquer jeito, então vamos, vamos construir. Mas pra, como assim? Vai construir para quê? Se ali não é por, permitido a construção de condomínios. Né? Para que chegar uma estrada para o nada? É, é, a gente vai Quer dizer, não existia justificativa nenhuma, mas construíram porque eles sabem que a pressão imobiliária na área é grande e eles querem facilitar. Depois, aí, a, abriram por entreverdes, que é um condomínio que está lá, é, e vão abrindo. É. Cheio de muro, né? É horrível. Cheio. Isso, é, exatamente. E os eu, muros são eu, proibidos. Eu falo, eu falo que é entre, entre muros, não é Entre verde, é entre muros. São <risos> proibidos, porque o, o muro impede o trânsito dos animais. É? Então, é, é péssimo que a gente tem ali Uh, um, um bloqueio, os animais estão agora atravessando as estradas, estão fugindo, estão sendo atropelados. Atropelado. Na estrada que vai para Mogi, na estrada que vai uh, na extensão da Mackenzie, e estão morrendo. Nós, estamos, nós vemos diariamente né, fotos de animais atropelados por conta dessa invasão. Agora eles querem construir ainda mais uma uh, represa ali na área de, de, de, de, é, de, da APA, tá? lá, lá mais já para Morungaba, mais lá para Pedreira e tal, que é, não tem nem a, a adutora de água, que seria caríssimo para trazer água de lá para cá, então não existe justificativa para Campinas entrar nessa história, vai ser só uma outra frente de exploração imobiliária que vem atrás dessa represa que eles querem construir ali, vai, aliás, Inundar grandes áreas onde existem é, é, animais e, e precisa ser preservado. Né? A APA de Campinas é muito importante também, além dessa área da, da Fazenda das Pedras, a APA é muito importante que seja preservada. Então, nós estamos vendo, esse, esse governo aí não está, isso, desculpa tornar sim, essa sim, coisa sim, sim, é, sim. uma questão política, mas não partidária, mas... Mas, não, é, é. Né? mas, é. É. mas é político, não, não. né? Pode, é isso, é isso. É, é. é duro a gente ouvir relatos assim, presenciar né, todo esse descaso, né? E uhum. aí a gente fica na mão, né, assim desses caras, ou seja, de, do setor imobiliário, como é que eles mandam e desmandam nessa cidade, né? E... Tinha mais alguma coisa que eu esqueci de, de, de, de responder aí? Peraí. Não, eu tenho, eu, eu vou ler ao, é, uns é. comentários que eu vi aqui, porque aí você pode lembrar também que eu acho que meio que se relaciona, né? Por exemplo, e um pouco do que eu falei. Uhum. É, a, a Maria Amélia falou o seguinte: ó, essa entrevista nos ajuda a conhecer e entender a, é, a luta pela preservação ambiental e a partir do, do local onde moramos, nosso bairro e cidade. Aí ela parabeniza. Aí a Wanda também fala alguma coisa nesse sentido, né? A Wanda fala assim: ó: é, temos que divulgar essa entrevista. Isso, temos que divulgar essa entrevista para os estudantes, para a população, desmistificando o que o povo pensa. É isso, né? Olha só, eu, por grande, grande surpresa, né, quando ainda estava sendo discutida essa questão do plano diretor, o plano diretor não tinha sido fechado ainda, né, é, eu vi que o, o prefeito, o nosso prefeito, foi eleito. Uh, representante, presidente da, da Frente de Prefeitos para a Preservação do Meio Ambiente, uma coisa assim, uma entidade aí. E nós fomos lá, nós fomos lá e colocamos uma faixa dizendo: Poxa, existe um plano para transformar a área rural em área urbana, toda a campina. Como Eu assim? Cabeçado encabeçado por esse, esse cara aí pode ser considerado alguma coisa próxima à, à preservação do meio ambiente. Não existe, impossível. Na verdade, ele foi o pior prefeito em questões ambientais que nós tivemos em, em toda a história de Campinas. Né? Uhum. Nós não podemos, de maneira nenhuma, aceitar gato por lebre. Exatamente. Nós não podemos. Né? Mas... É... Manoel, a, a cidade ela tá tão assim, ela tá sofrendo tanto, né? Tá, tá sendo tão destruída e a gente, né? É, muitas vezes nós nos preocupamos com outras pautas, né? E deixamos de lado muitas vezes essa pauta que é uma pauta tão tão importante, né? De Quando suma você... importância, Guilherme. Né? Nós falamos da exploração do homem pelo homem, nós falamos é... da impotência. Mas o que nós temos de urgente, urgentíssimo, que nós não temos mais de 10 anos para cuidar é de não alcançarmos o um ponto de irreversibilidade do aquecimento global, e para isso claro. nós temos que transformar nossos, nossas, nossa forma de viver, nosso estilo de vida. Tremendamente isso nós temos que ter é, como objetivo primeiro. Né? É isso, a isso, ímpar, é. Está aí com é, a na, na, na, primeira coisa da na, na nossa pauta de, de mudanças aí, precisamos sim, realmente... Sim. É, precisamos da atenção para essa pauta. É. E é, a gente, hoje mesmo eu estava falando, né até, até falei um pouquinho no início aqui, essa questão aqui da construção dos corredores, aqui na John Boyd Lopes cortou todas as armas, né, ou seja, a gente não tem direito né, a ter... Uma cidade arborizada, principalmente quando é nos bairros de periferia, né, da grande não tem esse direito, né? É, enfim. E, e você falou também dos vazios, né? Por exemplo, aquela aqui mesmo, na John Boy, a gente tinha ali a Fazenda Bela Aliança, que continuava fazendo até pouco tempo. Agora, com o, a obra do BRT, né, que fizeram, já estão loteando tudo ali. E aí você vai falar assim. Vai, é, está, estão vendendo áreas, terrenos ali, como você disse no, no início, né? Tá, estão, vendendo, está, estão fazendo loteamento ali sem planejamento nenhum, porque a região do Campo Grande é a região que menos tem equipamento público, que menos tem creche, que menos tem centro de saúde, que menos tem áreas né, de esporte, de lazer, que sabe, é são, são áreas que as pessoas se organizam, mas assim, que o poder público sabe, é abandonado. E aí eles vão, loteiam, jogam um monte de gente para lá sem nenhuma perspectiva de planejamento, né? ou seja, e ainda destrói é, toda, essa, toda essa questão do meio ambiente. Então, assim... Mas esse é caso trocando. pensado, sabe por quê, Guida? Usa as áreas públicas, seja parque, seja centro de convivência, centro de cultura, tudo isso, são locais onde as pessoas se encontram. Encontram. E se encontra, quando se encontra, isso é um perigo. É sabe, um perigo, pra, é verdade. Para o establishment, é. establishment. Por quê? Porque eles discutem seus problemas comuns, o que interessam sobre, ah, a, a, a, sobre você a sua vida, um baio, por sobre exemplo, a, né? tudo que sofre. É, nossa, é mesmo, viu, Manuel? Então, tem por toda isso a razão. Eles não querem, não querem criar áreas públicas é, locais de convivência, né? Viver exatamente é uma área pública, um parque, um centro cultural. É uma área de onde aparecem novas ideias, onde as pessoas criam é, movimentos, criam é, coisas para benefício da comunidade em geral. Então, isso quando os interesses coletivos são contrários aos interesses particulares Isso, e privados, sim. eles não querem de maneira nenhuma aceitar que uma que haja espaços públicos, sim. essa é a questão, essa nós, é a questão. por exemplo, acho que uma, uma boa coisa que a gente poderia fazer nas escolas, as escolas aí que estão é, na periferia, pelo menos nos, nos finais de semana, serem transformadas em centros culturais, em, centros, em, em, em locais onde as pessoas possam se Reunir, mostrar a sua arte, sua cultura, onde Sim. haja importantes debates para as localidades e onde se possam constituir é, líderes locais que vão depois levar essas grandes reivindicações do local, das periferia, da periferia para a administração central da cidade. Né? Claro. Acho que é importante isso também. Então. Eu vou ler um comentário aqui da Matilde que fala o seguinte o William colocou aqui, mas ele já tirou mas eu tenho ela aberta aqui, ah, aqui ó. infelizmente algumas pessoas é, acreditam que os recursos naturais são todos renováveis e não é isso que acontece então o que vemos é todo esse descaso com o meio ambiente, muito triste ver esse pouco caso é isso. E, que, e não é só uma questão de pouco caso, né? é uma questão de caso pensado mesmo. Né? É uma é, política deliberada, né? é isso que você é, falou. Né? E em última, em última, em última, em última instância, isso também é, é um espaço de convivência, de organização. Em último, então, assim, é, para eles destruir isso está na, tá na ordem do dia, né? Como você não existem espaços públicos na periferia por, conta, por causa disso. Não é nem por uma questão de custo Sim. de manutenção, é por uma questão de evitar que as pessoas se reúnam. Se organizem é. nos seus territórios, é, debatam né, seus territórios, debatam é, o seu bairro, debatam a sua, a sua é, condição é. de vida. É, a Wanda falou o seguinte, ótimo, otimização dos espaços, possibilidade de encontro e lazer. Acho que isso que você falou, né, de utilizar é, as escolas né, públicas, nos finais de semana como espaço né de, de convivência espaço de, de lazer de enfim né espaço Exatamente. que a gente possa é, ocupar eu, nosso mesmo eu uh, guida tenho a impressão que você vai ser eleita tenho a impressão que você vai vai poder contribuir bastante para nossa cidade né e eu gostaria que você né, é, tomasse bastante atenção Nessa, com certeza, nessa com ambiental, certeza. Tá? Porque com certeza. acho que é importantíssimo. E não só a questão cultural também. Claro, gostaria que claro. muitas pessoas que, que tenham essa preocupação ambiental, essa questão é, com, com principalmente a minha preocupação não é com o ambiente sem as pessoas, o meio ambiente sem também as pessoas. Claro. Então, as pessoas possam se reunir, possam discutir as suas preocupações e encaminhar as suas soluções para as coisas, né? Acho que é importante que a prefeitura respeite aquilo que é determinação da população, porque não respeitou quando foi no processo do plano, no plano diretor. diretor. Ou seja, hum. é, afastou toda a discussão, todo o debate, toda a decisão de, uma, né, de um número grande da população, quase 100%, né? E Exato. acatou aí outros interesses que não é o interesse da, da população. É isso. Eu briguei, eu briguei com ele. Todo mundo sabe que eu briguei com o prefeito. O prefeito. É... Ele, ele, ele não gosta de receber um pingo de crítica, viu? Você não, pensa, gosto, não. não gosta. Nem um pinguinho Sim. ele gosta. Mas, não... enfim. Isso aí. Muito bem, Vanda. Bom, <risos> mas... então, bom, a Manu é. aí a, a banda escreveu. <risos> Bom, Manuel, eu fico muito, muito feliz assim, de tê-lo aqui, quero já colocar o nosso compromisso né, com essa pauta, é, Eu, inclusive eu já vou até já te procurar para a gente escrever algo sobre isso, para a gente poder manter algo é, divulgado, registrado sobre essa questão, Muitas, tá fazendo, eu, eu, o movimento está fazendo isso. um percurso aí por, por, por, pelos candidatos, pelo menos aqueles que a gente acha que, que são bons candidatos, é, conseguindo o compromisso deles. Compromisso, sim, claro. Tá, é, divulgando esse, tanto o compromisso quanto a falta de compromisso ou a negativa. Isso com relação à questão ambiental de Campinas. Você, vocês têm o um site do movimento? Tem um blog, sim. uma página? Aí você me passa, não, não, que não. eu coloco depois aqui no... Beleza, eu faço tá? isso, tá? Sim. Eu colo... sim, sim. Você me passa, aí depois ou a gente coloca no blog e a gente coloca também aqui na, na é, sua page, o, nessa live. Nós temos lá o Facebook Parque de Barão. É, é chamado Parque de Barão porque a tá. primeira tentativa foi a gente... É, chamar a atenção para Barão Geraldo, que se estava localizado tá. em Barão, mas não é um parque só para Barão, é um parque para toda, tá bom. todo o município. Bom, tá, então, eu vou obrigado. compartilhar, então. Obrigada eu, Manuel. Deixa eu só terminar aqui, fazer as considerações finais e os recadinhos finais. Dizer que assim que a gente é, encerrar a live aqui, ela vai demorar alguns segundos, mas a página vai, vai carregar na página e você pode novamente assistir. Então, assim, você que acompanhou até agora, se você entendeu que esse é um tema muito importante, que eu, né, que eu, que eu também vi aqui, que é extremamente importante, importante para a nossa sobrevivência, inclusive, é, eu peço que vocês compartilhem essa live, que vocês, enfim, se quiser também assistir amanhã novamente... É, a gente conta aí com a, a divulgação desse importante tema, né? Desse importante tema para a cidade, tá? Quero agradecer aqui o, o companheiro, né, Manuel Rosa Bueno, que esteve aqui conosco debatendo esse importante tema, e já quero já falar para ele que logo em breve a gente vai de novo pedir para ele participar aqui, porque esse é um tema que não se esgota, gente, porque enquanto a gente não é, romper, né, com com a exploração capitalista. A gente sabe que o tema da, né, da, da preservação ambiental, esse é um tema que vai estar sempre na pauta do dia, na ordem do dia, tá? Então quero agradecer o Manuel. Manuel, você quer fal falar, fazer alguma ah, coisa? que foi tudo, tudo. Obrigado, Dida. Obrigado. Foi tudo dito. Muito obrigado. A gente que agradece, obrigado. tá bom, gente? Obrigado, Deus. Gente, curtindo. então a gente vai encerrar. Boa noite a todas e todos, e fora Bolsonaro, fora Mourão, fora seus governos e sua política. Tchau, gente. <risos> tchau, tchau. Obrigada.